E aí, gente, finalmente, finalmente eu tô aqui falando, sem tá gravando ali no meu notebook, sem tá gravando no microfone, né, é, eu não consigo nem focar, deixa eu ver se eu consigo focar a minha mão, é, eu tenho que aprender a mexer um pouco ainda nessa câmera, não é uma câmera, é um celular, mas eu não sei mexer na câmera do celular ainda. Mas com o tempo a gente aprende, né? Mas bom, esse aqui vai ser o primeiro vídeo é, da série que eu disse que ia começar. Que é justamente decorando aquele cadernozinho ali que eu falei no último vídeo. Hoje eu vou finalmente decorar a capa desse caderninho. Eu vou pegar aqui pra vocês. Esse é o caderno em questão que eu falei que ia decorar a capa. E esses daqui são os adesivos. Olha só, já da box. Outro gatinho. Vamos ao que interessa. Pronto, gente. Acho que eu já tô com tudo que eu preciso. O caderno que eu já mostrei pra vocês é um caderno pequeno, né? Essa é minha mão comparada ao caderno, se bem que minha mão é grande. As cartelas que eu disse que iria usar. Lembrando que cada uma dessas cartelas aqui eu fiz uma enquete é, e essa caixinha também, que são adesivos. Uma enquete lá no Instagram perguntando a quantidade que eu ia usar de cada cartela. Eu mostrei é, cada cartela. Tirei foto das cartelas e é, pra quem me segue lá no Instagram é, teve a galera que voltou aí. Enfim, né? Fiz as enquetes. E já tenho a quantidade de adesivos que eu vou precisar usar. Decidi pegar... É os lápis da Fabio Cachello, super soft, que eu gosto muito. É um lápis muito bom, que por mais que eu já tenha faz um tempinho, não muito tempo, mas eu acho que eu tô ainda aprendendo a usar esses lápis. Porque todo dia é, eu aprendo alguma coisa diferente sobre esses lápis. Vou usar essa lapiseira da Fabio Cachelo também. Vou usar é, essa luva que eu sempre uso. É, borracha, né, pra a borracha elétrica. É, aliás, eu esqueci de pegar a borracha elétrica. Vou pegar já já. As canetas Nankin, que eu gosto muito é, de usar. Eu uso bastante. E não sei se eu vou usar. Eu peguei só por... Talvez eu vá usar, sabe? Mas a minha intenção mesmo é usar os lápis. Eu chamava de grafite, mas aí quando eu fui ver depois... Cara, eu preciso aprender a ah. Focar com essa câmera, porque não dá Tem um segredo pra focar? A few moments later. Tá escrito lapiseira técnica É uma lapiseira É a única que eu tenho E eu gosto muito dela Porque ela é bem fininha É ponto zero Zero ponto sete A decoração com essa primeira cartela aqui, é, na enquete que eu fiz lá do Instagram, vocês votaram. Eu devo usar três adesivos dessa cartela. Eu tenho que usar três desse, desses dois aqui. É, três do, do cogumelo e cinco dos gatinhos. Então é três aqui do três e cinco dos gatos. Eu acho que eu vou colocar primeiro dos gatos porque eles são grandes, sabe? Dos cogumelos também, mas como dos cogumelos são só três, acho que vai ser mais fácil arrumar espaço. Vou escolher três desse e três desse. Vamos lá. Acho. Já escolhi, né? Eu acho que vai ficar uma decoração bem aleatória. Não sei se vai ficar legal, mas... Pra você que tá assistindo, por favor, entenda que isso aqui... É só um vídeo que eu tô tentando fazer. Só no intuito de fazer, sabe? Praticar arte. Demorei viu, eu passei fácil, só uns 30 minutos nesses aqui que é transparente, demora muito, nossa, mas é muito difícil de tirar, eu até machuquear aqui meu dedo, minha unha, sabe, aqui dentro, ficou até, tá até doendo aqui, gente, ó, eu não, eu tô usando, é, a quantidade que vocês pediram, oxe, que vocês pediram lá no Instagram, mas eu decidi que eu vou usar pelo menos esse e mais outro aqui. Eu acho que não tem problema, né? Eu espero que não tenha problema. Eu vou colocar aqui no meio. E eu acho que talvez eu, eu poderia colocar esse prato aqui, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse prato aqui. É bonitinho, né? Ó, não tem nenhum prato ainda. Esse é o caderno. Decorado a capa. E aí? O que, é que vocês acharam? Ficou memes? <risos> eu acho que apesar é, dos, dos adesivos serem diferentes. Eu acho que ficou legal. Vai ficar bonitinho. Por ele ser aleatório. Esse aqui ficou. Com... É, essa, essa... Essa partezinha aqui solta. Eu vou ver se eu uso uma cola depois pra arrumar isso aqui. Então, agora que a gente já decorou esse caderno, vamos pra primeira página. Fazer o primeiro desenho. Eu tava pensando em fazer um desenho no estilo cartoon, sabe? Só que eu pesquisei, né, alguns cartoons pra ter uma ideia, dei uma olhada e... Acabei que não consegui pensar em nada. Eu pensei em fazer algum desenho no estilo... Com traços do estilo anime, que é o que eu mais desenhei ultimamente. Eu acho que é, deve ter sido até por isso que eu consegui ter um pouco de ideia de mais ou menos o que eu vou fazer. Não sei como isso vai ficar, mas eu espero que fique bom. Vai, vamos lá, né? Vou começar pelos olhos. Vou me um pouco de detalhe aqui embaixo dos olhos. Aliás, eu aprendi a focar nessa câmera finalmente Algumas lutas, mas eu consegui ainda bem, né? But I Terminei o sketch Consegui um resultado mais ou menos do Como eu é, queria Na verdade eu não tava esperando Mas esse aqui é o resultado é, E eu acho que Eu já coloquei bastante detalhe Não vou fazer aqui a parte de baixo Tava pensando em, colocar, em dar um nome para esse personagem Ainda não sei se eu escolho aleatoriamente Ou eu não sei, né? Passou pela minha cabeça de fazer uma enquete no Instagram, mas aí eu teria que mostrar o desenho. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas esse é o resultado do sketch. Eu ainda vou colorir e o que é que vocês acham? Será que vai ficar bom quando eu começar a colorir e quando eu terminar? Mas antes de colorir os lápis, eu vou tirar o excesso do grafite da folha. Tirei o grafite e agora vamos dar um pouco de cor para esse desenho. Throw Gente, bateu um frio agora. Daí eu coloquei meu casaco. Então, se a partir de agora eu aparecer com casaco, porque tá muito frio aqui onde eu moro, e é isso. Vamos continuar fazendo aqui. Fiz os olhos. E agora eu vou fazer a boca pra depois fazer a pele e por fim o cabelo. Never an average night, two, four hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light. Make it hype, even if we break a night. And even if things go left, we gotta make them right. Chilling with mom, we triple up, they on the double up, triple dub. Came from the basement, we only going up, they loving us. Up in the booth, I'm getting dizzy. Bidette, the cup is up. to my people, that's gonna come up and you live with us. Ain't all about a trick or bust. Looking at my watch, spirit bomb, both hands is going up. You going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing Yeah, the cup. It it it tightly. It In the We gon' turn the crib into a club like Hennessy and put a screaming thug life Get it baby, you know I'm a club right Balkin' got a feeling that it's gonna be a long night <laughs> Eu decidi que eu ia dar um nome pra esse personagem Eu Coloquei uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram Duas pessoas até agora Sugeriram dois nomes E eu decidi que eu vou colocar o nome desse personagem De mystery Em inglês Que significa mistério Que foi o que é... Uma das pessoas que me seguem lá no Instagram sugeriu. Então, muito obrigada por ter sugerido esse nome. E não sei, talvez também ficasse legal em português, mas eu tenho mania de pôr tudo em inglês. É uma coisa doida na minha cabeça, sabe? É isso, vamos lá.